Galera, aqui ó, esse é o histórico do Fiddlesfera, mano Pra quem, ah, Marquinhos, duvido que esse cara tenha esse tanto de maestria Aqui, moço 9 milhões e 200 de maestria, beleza? Então vem cá Último jogo dele sai dele, tá? Último jogo Aqui ó, ele ganhou fazendo Fiddle Tank. Se ele fez Fiddletank, tem um motivo, mano Tem um motivo Vamos atrás desse motivo, beleza? Vamos lá Bom, geralmente ele começa o jogo ficando aí ficar mesmo, viu galera? O jogo passado ele clicou na torre e ficou a FK na torre. Não, no seu tempo, viu, Fidossfera? No seu tempo. Talvez ele deu partida, né? Carregou, ele foi dar uma mijada. Foi no banheiro, tá ligado? Às vezes ele foi fazer uma coisinha ou outra, mano. Repara que ele vai pra lane reto. Ele não gosta de dar lixe. Não adianta pedir lixo pra ele, viu? Ele não dá lixe. Ele não dá lixo. Já aprendi isso com ele, mano. Jogou de Sup não dá lixo, ó Ele gosta desse matinho Ó Ó, chegou a mamada, rouba os minions aí, beleza Não chegou a roubar não, mas tentou Mamou, meteu o pé Beleza, velho Pega um posicionamento Ele tá querendo dar mamada Consegui perceber que ele tá querendo dar mamada Deu a mamada na ouvinte mesmo Pra quê? Pra pegar pressão Ó, o Kai ficou brabo, foi pra cima Repara, galera, que ele não fica parado no mato por muito tempo Ele fica clicando, se movimentando a todo momento Pro inimigo não saber o que ele quer fazer, mano ele, Agora ele entra no mato, tá com espantalho Ele não fica parado, ó, ele tá se movimentando Ó, passou na visão Tá com dopado. a qualquer momento ele pode ir pra cima Espantalho pra assustar Mamada no meio da wave mesmo, poucas ideias Acho que essa é a principal estratégia dele. Foi pra cima. Foi mamada. Bem na hora que tava vindo o gank da Kindred. Foi pra cima. Vamos ver com o ataque Flashzinho. Malcaitã. tancou, vai ter mamada? Mamou? Quase que mata os dois. Flash, auto-ataque do Jin. Uh, curarzinho que não precisava, mas vambora. Bom... Fidosfera armou essa jogada, quem conseguiu viu, viu, ele que chegou startando, ele que deu a sequência do controle de grupo Vai tentar pegar uma barricadinha, mas era melhor resetar, mas vambora Eu quero saber, velho, qual que é o primeiro item que ele vai fazer dos tanques. E ele ainda continuou roubando a wave, é a mesma estratégia do jogo passado, mano Se o ADK não quer pegar as wave, ele mesmo vai lá e pega, ó Fidosfera faz isso todo jogo, mas aí ele vai ficar sozinho agora, né Ficando sozinho, o que, que vai acontecer, né, Fidosfera? Vamos ver. Furno minion. flash pra ganhar Move Speed. Nice! Saiu fora, pegou a wave dele, assustou os caras e vambora. Ó, ele deve ter visto, pô, o jogo tá difícil, né? O time dos caras tá meio que fuade. Aí ele já começou com cristal de rubi e pérola do regivinucimento, velho. E deu TP no bot. Vai chegar junto com o Jim. Por isso que ele pode dar aquele tipo de horror, velho. Já chegou no Fur de Mamada. Ele chega sem medo do amanhã. Tá tudo bem, porque ele tá com a pérola lá. Ele vai curar. Ele mandou uma braçadeira cristalina. Mamada no meio da wave. 9 milhões de maestria de Fidoistix, galera. Tá anotando, 15? Cadê o caderninho? Se eu tô anotando? Você perguntou se eu tô anotando. Tá doido, paizão. Fiddlesfera, vem com a gente, mano. Fiddlesfera. Bom, vai dar B porque ficou sem mana, né, galera? Mas ele repara que ele dá B no meio da lane. Eu acho que ele tá beitando porque ele sabe que a Kindred está aqui. Mas essa Kindred não sabe, mas ela tá sendo vista, né, mano? Alguém avisa para Kindred que tá fazendo ali. Beleza, recalzinho safe, adulto. Comprou outro cristal de rubi. A Kindred não desistiu do gank. Shrimp mode parou o B. Vai dar bala. Deu bala. Caramba, que dano. Lembrando que o jogo dele começa nível 6, viu, galera? É dive aqui, hein, Filosfera? Aqui eu Calava dive, hein? Hum, Tá estudando. Acho que ele sabe que o Zed tá vindo o bot, tá ligado? Ele sabe que o Zed tá vindo o bot. Nossa, o maior okay kite véi. Calma que o Zed ainda tem... Não, não tem R. Só tá nível 6. Olha ele da olha ele da Ivano, olha ele da Beleza, ele não dá um auto-ataque no cara. Pra deixar aqui o pro que observou no detalhe. O Jim vai morrer junto, flashou. Beleza. Beleza, não tinha muito o que fazer não, né? Gema e mais vida. Mano, ele tá com três itens de vida, mano. Ele tem 1.500 de HP, velho. Aos 8 minutos Nem o fight não tem 1500 de HP aos 8 minutos Tá ligado, velho Que doideira, véi Ah lá, o mano Manuco até quitou, velho Mas é do outro time Nossa, o Maokai cancelou o fer dele Ele tinha flash, por isso que ele fez essa jogada Com segurança Ficou correu pra você agora, hein, paizão Ele dá a mamada no meio dos caras mesmo Foda-se Ele vai pegar nível 6, ele pegou nível 6 e ele foi pra cima tô quase pisando na trap. O Jim completou a sequência. Malkai não quer cancelar a mamada. Aí faltou dano do Jim, né, galera? Mas, pô, Fidosfera, nada de dano. Também vamos dar uma farpada no Fidosfera, galera. Nada de dano na itemização dele. Não teve dano pra matar. Shrimp Mode também tava coçando demais. Não quer nem apertar R pra dar uma graça nesses caras. Aí, ó, luta, porra. Toma. Não! Não! Isso, galera, a gente só se vê no game do Fiddlesfera, velho. Será que ele calculou tudo isso, mano? Sabendo que o Jin ia solar, que o Malkai ia dar o W e tão tancando o hit pra Caitlyn pro Jin poder matar os dois safe, velho. Será que esse foi o cálculo? E ele rushou, sim, tudo gigante. Ele sabia, não sabia, galera? Ai, meu Deus, velho. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o Cede chegou até aqui, comenta aí embaixo. Suco. Ó, oh, ó. Oh, essa aqui é a clássica dele. Ele guarda sempre esses matos, fica paradinho, esperando o momento certo. Vamos ver. Din, din, din, din, din. Olha a oportunidade. Jin. Ele é ficar esperando o dele voltar. Vai voltar o ultimate dele. Presta atenção. O Zed tá por perto também, mano. Ele foi pra cima. Beleza, ele nem usa silence, é mamada instantânea O Jim roubou a kill Foi no Maokai ainda Olha aqui, ajuda a Kindred Silence Ziu, Beleza, tá valendo Bom, o Jin tá pegando as kills, mano Mais mérito pro Fidosfera, né E ele gosta de Daivai Eu conheço a peça, pô, ó Olha lá. Olha lá É firme mamada instantânea Não tem conversa, mano e repara que ele já tá farmando aqui pra poder ajudar a wave, né? Do guerreiro. O guerreiro vai pegar. Dessa vez ele não tá roubando a wave do do Adekar, hein, galera? Talvez no jogo passado. Ele tinha ranço com EZ. Eram as tretas. Os caras se enfrentam mais vezes. Já devia ter treta antiga ali. Essa aqui com o Jin, ele tá deixando os minions. Pode reparar que o farm dele tá até menor. Ó. Às vezes ele fica ficar mesmo, né, mano? Não sei se ele joga do serviço. Se às vezes a mãe pediu ajuda, alguma coisa Ou ele tava esperando o TP voltar Voltou o TP Coração de aço Primeiro item, e é isso, mano Fidosfera. vamos ver Beleza Qualquer momento ele pode virar uma ultimate Eu conheço ele, a ultimate dele voltou Virou ultimate, eu já tô na mente dele Insta mamada, ele não tá nem aí o Mal pode cancelar Firzinho, alto ataque Solado, mano Caramba, o filho de coração de negócio aqui solou, velho. Brabo. E esse game, como ele tá fazendo tanque, galera. Acreditei eu que ele já sabe que vai tancar os hits do inimigo. Aí ele nem faz bota, mano. Ele nem faz bota. Pera aí, volta. Volta. Quero observar essa decisão dele aqui, velho. Ó. Ó, mamada nos minions, na cara dos caras eles achar que você não vai fazer nada Só que você já uta dando furda instantâneo Flash pra ir pra cima Mamou Ai, se o W do dia acerta, hein, mano Isso é no ferro, ouro 4, viu Tem que respeitar, mano dosfera, não tá respeitando muito camada limite Camada limite foi pra cima Ele pode virar furda a qualquer momento com mamada Ele pode tankar porque tá tanque. Agora foge Nossa, mano, Manuka, tá devagar, hein, mano Cadê a cordinha, mano Você não mata todo mundo aqui não, mano, Manuka não quer matar ninguém Voltou pra casa o mano Manuca E vai levar T2 Vamos ver Ele tem ult, foi pra cima O Jin não confiou na jogada, ele vai sozinho mesmo Procou o item, W do Jean, Alta Ai, quase, velho Quase, mano Faltou follow up do Jin, o Jin ultou Vai acontecer a mesma coisa? Meu Deus, achei que ia acontecer a mesma coisa Aquela hora Olha lá ele sabia que ele já ia morrer, mano O Fidosfera, ele tentou pelo menos Matar a Caitlyn, o Jin não teve A malícia, acabou voltando Morreu junto e nem Mataram a Caitlyn, mano E o Fidosfera já imaginando tudo isso Pra pelo menos matar um O Dean ficou pra trás e morreu os dois Faz parte Beleza, Fidosfera Fer com mamada na hora certa Depois o controle de grupo Catarina tá forte, girando Errou o Silence. Catarina completou Reviveu, mano, o Manuka, o guerreiro Bom, leva a torre E ele pode voltar daqui a pouco, mano A ult dele vai voltar e ele sabe disso Por isso que ele tá indo pra frente de folgado, velho Moleque não acerta um Silence. Calma, Viena Às vezes é pra só dar uma assustada no facão, mano Os cara fica com medo, tá ligado, velho Ah, e ele tá vendo que aqui ele tá bot sozinho, mano Então ele vai tentar solar ela e o Akshan pingou, mano, o Manuka sabe dele. Tem a informação, o Ardô novamente, ele pode apertar R, a qualquer momento apertou R. Vai pra cima. Sem bota, ele consegue pegar o cara, mano. Que não acerta Silence, Vieno. Olha ah, lá, ele acertando side nesse mano, certinho. Vai deixar aqui o Paquindrid ainda humilde, ó. Perfeito, deixou a kill. Mano, e como ele tá tanque, repara que ele não tem medo de ir pra cima, mano. Ele, ele tá mais low do que o cara Nível atrás, ele continua indo pra cima, mano Porque ele sabe que tá tanque E ele pode ser folgado, né, mano Ó Frizzinho com mamada Continua tanque. tá fugindo dos inimigos Vai ter outra mamada Olha ele tanque funcionando Fala da build, viu Outra mamada Fala da build, velho Fidosfera Mano, o Manuka tá lagado Às vezes foi por isso que não matou Vem sentindo o um movimento. Mano, ele não deu base ainda, mano. Eu acho que é porque o ult dele voltou. E ele quer aproveitar o momento. Posicionamento de main Fiddle. A qualquer momento o Fiddle pode gritar surpresa. Vai ser no timo. Vai ser na Caitlyn. Preparou. Levantou. Foi. Fechou. Mamada. Não morreu no ult da Catarina porque tá tanque da Caitlyn. Catarina completou. Esse pai ainda saiu? Quase Bom, agora é hora de base, né Ele ia ver se tinha galinha pra roubar Ele sempre aproveita o momento Da onde ele tá, do espaço que ele tá Do que que ele pode fazer Se não tinha galinha, tirou a ward Vai embora, bonitinho Tá beitando o Malkai Porque ele sabe que a ele está chegando A Akira pode salvar no ultimate Acho que ele pensou tudo isso Vai dar mamada? Mano, o Manuka tá lagado, não vai matar ninguém Mano, esse cara é um gênio, véi esse cara é um gênio, velho. Não é possível, velho. Ó, ó, ó. Repara, ele não, ele não para. Ele não para. Ele não para. Vem, Kindred. Ó, mamada primeiro, depois o... É. Matou, tá bom. Não, matou, tá beleza, mano. Vamos ver aqui, então. O que, que ele vai comprar. Fechou coração congelado. Ruxou bota de MR. Mano, ele ruxou bota de MR pensando em qual controle de grupo, hein, galera? Às vezes ele tá contra uma Leona, né? Às vezes ele tá contra uma Zoe, né? Mas ele ruxou a bota de MR por causa do W do Maokai. trepre da Caitlyn, pouca gente vê. bind do Timo também. Então... Três coisinhas pensando na bota de MR Tem três coisinhas Funciona, pode fazer que tá beleza Olha ele dançando, mano, sabendo que tá tanque Ele fica dançando, mano Ó oh! Mamada Olha ele dançando ele, ele sabe que esse jogo ele tá sendo MVP, tá ligado? Aí ele tá bem feliz, bem animado, mano Legal dessa build dele, mano Que dá muito CDR e o ult dele volta toda hora, ó Repara que ele ultou agora e já tá voltando, mano então, a qualquer momento, ele pode fazer a brincadeira. Presta atenção. Preparou o posicionamento. Foi! Mesmo low life, foi! Caramba, tá dando dano, né, mano? mesmo tanque, velho? Dano base do Fiddle é muito alto, velho. O resto é história. Fiddlestera pode morrer como um herói aqui, mano. Que fez a boa pro time dele, velho. E olha o KDA, hein, mano. 4, 16, 17, mano. Ó o Malkai. 1, 10, 6, mano. Esse tipo de coisa tem o um nome, viu, galera? E o nome é Sup Abismo Ele só compra item quando ele nasce mesmo, vamos ver Agora ele pegou uma brasa de Bunny E uma couraça Bom, ele não gosta de comprar Pinkman, Pink, mano Porque o espantalho já dá visão O espantalho tira o Ard também Então ele não tá ligando muito, não Ele quer pegar item de tanque mesmo Coisa linda Pra cima, Filosfera Vamos ver Marquinhos, já chegou a pensar que talvez ele esteja fazendo certo e nós que não temos uma visão tão ampla? Pai por que, que você acha que nós está assistindo o Fiddlesfera, mano? Você acha que nós não tá veaco, mano? Estamos aprendendo com um cara que tem 9 milhões e 200 de maestria de fiddlesticks, mano. Ele é o top 1 maestria do mundo de Fiddle, mano. Fiddlesfera, mano. Vamos ver o que ele vai arrumar aqui. Acho que eles vão pro GG mesmo? Ó, a Catarina abraçou, mano. Meu Deus, a Catarina morreu, nas nasceu todo mundo, velho. Mamou. Malfight foi pra cima. Continua mamando. Meu Deus, tá vivo ainda? Morreu, Putimo solo Só no kill é sem regras. Se chegando no Nexus é o que importa. É isso, pô. Ó, e repara o TP dele, mano. TP aqui pra roubar o lobo mesmo, ele não quer saber do Barão não, mano, ó. Hum, ele já vai pegar um posicionamento pra ultar, ele larga o campo na hora, mano. A diversão dele é apertar R de fio, ó, galera. Um V3, tá? Foi pra cima o um V3. Clássico das jogadas dele também, galera, é chamar atenção enquanto o time faz um objetivo, tá ligado? É clássico dele, segurar o jogador. Ele é team player, mano, aí o time vai e pega o um objetivo, entendeu? Ó, oh, ele rushou Capa de fogo solar, mano E agora ele vai fazer o seu primeiro item AP, mano Curioso pra saber o primeiro item AP dele, hein, mano Acho que é Zonias, né, galera? Deve ser Zonias mesmo Pegou o posicionamento sempre atrás da parede Esse posicionamento aqui é de main Fiddle, tá? Malfight foi pra cima, insta Zonias Fidocera continua no seu posicionamento Já morreu o time inteiro dos caras Ele continua no seu posicionamento Morreu mais um do time dos caras, ele continua... Não, agora ele se mexeu. Reparou que só falta um pra matar. Surpresa. Já caiu de boca no Zedão, não precisa nem da Fur. Acabou. GG. Bom, de Fiddle Tank ele ganha, mano. Aquele game lá foi a né, mano? Tá valendo mais uma partida do Fidosfera, hein, mano? 26 participações de 51, mano. Ele participou mais que a metade, tá ligado? É isso, mano. Dança, comemora. Vai pra próxima. Fiddlesfera, velho. Ó, pra quem não viu, esse aqui é o perfil dele, ó, mano. Só joga de Fiddlesup, mano. Só Fiddlesup, velho. Ó, tem jogo que ele faz Ludens, tem jogo que é Leandre. Tem jogo que é Mandato, mano. Cada game é uma, é uma build, tá? Ó. Ele é feliz? É isso, mano. Olha lá, ouro 4. Pra quem tava duvidando os caras. Ah, Marquinhos, esse cara é bronze, esse cara é prata. Mano, ele é ouro 4, beleza? Olha lá.